Oi, voltei aqui. Voltei aqui agora pelo celular. Vamos ver se era um problema do... De onde eu tava fazendo. Apareceu? Ah, então era de onde eu tava fazendo a live. Eu tava fazendo do meu computador. Vamos esperar as meninas entrarem de novo. Bom gente, boa tarde. Esse aqui é o perfil do Reconexão Periferias da Fundação Perseu Abramo. Eu sou Juliana Borges, participo da equipe do projeto e a gente hoje vai fazer uma live com a Mariana Andrade, que é da associação Elas Existem, e com a Bárbara, que é da associação Eu Sou Eu. É... E a gente vai discutir um pouco a situação do sistema prisional é... e a pandemia, né? a relação do sistema prisional e a pandemia. Uh, e ambas fazem um trabalho direcionado ao sistema de justiça criminal é, e são referências aí nesse debate nacional que a gente vem fazendo. Então, a Bárbara entrou aí de novo. Você consegue, Bárbara, é, é, solicitar agora? Ah, agora foi. Acho que agora vai. Foi. Opa, agora foi. <risos> eu acho que era um problema porque eu estava eu tava acessando pelo meu computador. Ah, e tá. Era um outro aplicativo. É pelo celular. Tá? É. É, aí estava dando problema para você conseguir acessar. Hum. É, tudo bom? Tudo bem. Tudo bem é. na medida do possível, né? Com essa... é. Bem trancadinhas, álcool gel e vamos que vamos. <risos> Eu estava falando um pouquinho das entidades de vocês, né? Então, você é da associação Eu Sou Eu, mas eu acho que, como Sim. a gente tinha conversado por e-mail, né? Eu acho que é legal você se apresentar e também apresentar a associação para quem não conhece ainda, é, para as pessoas compreenderem mais. Às vezes as pessoas até já ouviram falar, mas não, não conseguem compreender tanto o trabalho que vocês fazem. Então, fica à vontade uhum. para se apresentar e depois a gente vai para as perguntas, para o bate-papo. Tá bom. Tá bom. É, meu nome é Babi Silva. Eu sou coordenadora da associação Eu Sou Eu. Né, de, nós somos um grupo de egressos que é, já saíram algum tempo do sistema prisional. Todos nós cumprimos pena em algum momento. Eu já tenho 11 anos que eu sou fora da, da, da unidade, já cumpri. E nós nos reunimos é, com o intuito de discutir, né, as políticas de, de, de prisão, né, a maneira como se encarcera no Brasil e discutir isso a partir da nossa vivência de cárcere, né, de tudo aquilo que a gente passou, de todas as privações, de todas as é, sofrimento que a gente passou, né, é, ali dentro e a gente é, a partir das academias todos nós cursamos estamos cursando, ou já cursamos alguma graduação, eu estou terminando, terminando a faculdade de jornalismo, né? nós temos bacharel em direito, nós temos pedagogo, pedagoga né? na, na associação, é, por enquanto somos cinco, né? e estamos aí tentando né? é, trazer luz a esse assunto que muitas das vezes é jogado para baixo do tapete. Né? É como se depositassem pessoas nas unidades prisionais, né, é, nem pessoas, né, porque eles nem veem como pessoas, porque senão eles dariam um pouco mais de atenção. E resolvessem o problema a partir de sumir com essas pessoas da sociedade. E não é bem assim, né. As pessoas encarceradas, elas continuam vivas, elas continuam tendo fome, elas continuam adoecendo, elas continuam pertencendo a alguma família, né, e isso é invisibilizado. E, e É isso que a gente traz luz. Nosso, nossa associação traz luz a isso. Né? Uhum. Que essas pessoas também precisam ter a garantia dos seus direitos. Não só elas, como as suas famílias. Entendeu? É essa ferrugem aí que nós somos. É porque o povo fala assim é a ferrugem. Que ferrugem é essa? Nós somos a ferrugem que se propõe a, a destruir essa engrenagem que massacra as pessoas a partir da cadeia. Nossa, é uma boa metáfora mesmo. <risos> eu só, só antes de começar, assim, as perguntas, só avisando que eu desativei os comentários, porque disseram que estava travando. E esses ah, dias, entre, é, entre as várias lives que a gente está acompanhando, né, é, me disseram que quando a gente desativa o comentário, fica mais fluido, assim, a, a live. E quando uhum. for para as perguntas, eu abro de novo os comentários. Tá mas então obrigada, viu, por participar dessa live com a gente é, A gente sabe que vocês estão, né, a mil acompanhando várias coisas Então parar esse tempinho para falar com a gente é muito importante uhum. E eu queria ver saber de você, assim, como vocês estão avaliando as não políticas, né Do governo federal para, para o sistema prisional é, e, e também ver um pouco como vocês avaliam a resolução do CNJ, né que o Conselho Nacional de Justiça, é, é, enfim, divulgou uma resolução que, infelizmente, não se tornou assim, obrigatória, né? Fica só como recomendação. Uhum. É, mas como vocês avaliaram, primeiro, essa, essa, esse, essa, esse movimento que foi necessário, que as organizações da sociedade civil tiveram que fazer para o governo dar alguma resposta em relação ao sistema prisional né? e à pandemia, porque senão ninguém teria falado nada, né? Uhum. E depois como vocês avaliaram essa resolução assim Como que vocês Enxergam essa resolução Se ela está tendo resultado, se não está O que, que vocês estão avaliando disso? É, Ju, nós eu, eu falo a partir Do que nós trabalhamos aqui né uhum. Nós atendemos aos familiares A partir de algumas Associações de familiares Do complexo Prisional do Gericinó Aqui no Rio de Janeiro E em rede, trabalhamos com associação. Elas existem, já tem uma outra demanda feminina, é, é menor, né, em privação de liberdade e tal. Nós trabalhamos nessa rede. O que nós vemos a partir do, do inloco, né, do olhar olho a olho ali do problema, é que a política não existe para essas pessoas. Essa política, essas resoluções, essas decisões que tem que soltar, que não tem que soltar, isso aí não chega a eles. Né? Eles continuam sendo invisíveis. Né? E essa pandemia, ela está ser, servindo para massacrar mais ainda o preso. Porque surtos de doença na cadeia nunca deixaram de acontecer. Surto de sarna, é surto de tuberculose, é surto de, de piolho, é surto de um monte de coisa. Doença de pele, de ter um monte de coisa. E... e... Nunca ninguém tomou nenhuma providência Nunca E essa é mais esse, Por ser uma pandemia, ser algo mundial Ter um impacto mundial é, Ao invés do sistema Para os presos Relaxar A política de encarceramento Eles estão restringindo muito mais E aí você abre o um noticiário E vê que no dia 17 Morreu o primeiro preso De covid-19 no dia 17 de abril Mas nós estamos recebendo Denúncias aqui De que presos com suspeita de covid-19 No complexo do Gericinó, Eles estão é, Sendo isolados no castigo Sem direito a ventilador Sem direito a colchão Sem direito a água né? Direito a água e comida Ali é bem muito restrito uhum. né? Então É... Isso aí, essas políticas, essas resoluções não nos são, não nos chegaram nem a nós nem às famílias. Nós estamos trabalhando com essas pessoas, atendendo essas pessoas é, é, na medida do possível com esse trabalho em rede. Estamos fazendo chegar alguns, alguns em algumas famílias cesta básica porque não tem, não tem recurso, né? Nem para o subsídio próprio Nem para o do preso né? e, e nos chegou também Uma denúncia que já foi encaminhada Ao, ao pessoal Da Combate à Tortura aqui, né? Que até o que as famílias Conseguem levar Do seu próprio bolso Está sendo é, bloqueado Na entrada e eles estão jogando fora Os, os funcionários Estão não, jogando não. fora Comida né, os alimentos não perecíveis, sabão, essas coisas que eles conseguem a família levar, está é, sendo descartado pelos desipes entendeu? Pelos agentes. Então, é, houve resolução do, do CNJ favorável à soltura, ou houve lá, lá no, na utopia do papel, porque aqui na nossa realidade nua e crua, não chegou, não está chegando, né? Até porque se chegasse, é... ele não, não teria morrido um, um idoso de 73 anos na, na Cândido do Mendes. Né? Na, na, que, no centro que, da cidade. E o que eu acho mais assim, absurdo disso tudo, né? É que uhum. é, quando a gente vai ler a, a tal da resolução, né? É, uhum. Ela está falando coisas básicas, né? Então, assim, não é nem questão de grupo de risco, né? peixe já tem. É, mecanismo legal para garantir, por exemplo, que uma pessoa com mais de 60 anos possa é, ficar em prisão domiciliar, né? Mães, gestantes, lactantes, é, mães de crianças uhum. com até 12 anos ou com alguma deficiência, né? Então, assim, nem esse básico é respeitado, né? Não. E uma coisa também que eu, que eu acho que é interessante é porque eu estava lendo que em alguns estados eles estavam bloqueando até a visita de advogados. Como que está uhum. sendo essa política aí no Rio? Né? Porque tem a questão do, da resolução nacional, né? você já falou um pouco de como vocês estão acompanhando as famílias e do que está acontecendo no Rio. É, a informação que eles deram, que eles dão para a entrevista, para a agência, que eles estão garantindo é, itens básicos de saúde para os presos, né? pelo que você está dizendo... Isso é só história, né? Então, é. assim, como que, assim, como que isso está... Essa questão está caminhando ou não caminhando ou retrocedendo no Rio, né? É, e além disso, assim, como você já falou um pouco disso, o assim, que, que você acha que poderia ser... É, formas da gente fazer com que esse debate chegue, né? Porque me parece que para as pessoas tanto faz o que está acontecendo no prisional, né? É, para as pessoas, assim, um, é como se fosse assim, há um problema a menos, né? Deixa preso uhum. lá... E é... precisava, assim, acho que as pessoas que se interessam por esse tema Como que elas podem ajudar o trabalho que vocês estão fazendo né? Nesse, não adianta falar, vem todo mundo para cá, porque não dá, por causa do isolamento Mas então, uhum. assim, o que, que a gente pode fazer para fortalecer esse trabalho Que vocês já estão fazendo com as famílias, né? Eu acho que continuar mantendo viva, mantendo vivo esse tema Entendeu? Nas redes sociais na, na, nas, na, na internet Trazendo a mídia Trazendo o público Trazendo a público esse tema uhum. Porque mudar o sistema de justiça Mudar a política de encarceramento Mudar esse sistema punitivista ele É, é bem difícil uhum. Nós lutamos contra isso Mas é muito difícil Agora uhum. Você não deixar morrer esse assunto nos ajuda A nós termos mais visibilidade Porque o, o, o, A máquina Que tenta nos moer Que é a, a, o sistema prisional Ele quer isso mesmo Que nós não tenhamos voz e Que nós estejamos invisíveis A todo instante né? Então é, a gente, As pessoas podem até achar Que é algo é, irrelevante tá falando toda hora disso Mas não é é relevante. É, re, é relevante a partir do momento... né? Essa semana nós demos uma entrevista para um jovem do, é, estu, estudante do Sul e a gente estava falando sobre como é que a, a mídia, a grande mídia, faz chegar à população notícias sobre é, presos, sobre é, leis que favoreçam presos ou benefícios de saídão, de fim de ano e tal... É, eles dão aquele, aquela ênfase para pessoas, para as pessoas que não cumprem a lei. Né? Por exemplo, saíram do Dia das Mães. Saíram 4 mil presos. Não voltaram 300. Eles vão dar ênfase aos 300. Entendeu? Os outros que voltaram, que cumpriram, eles morreram. Tipo, não interessa. Interessa quem não voltou. Porque quem não voltou vai sair arrancando cabeça na cidade. Entendeu? Então, o debate público, a nossa função enquanto é, da comunicação, é não deixar esse debate morrer, esse assunto morrer. Entendeu? É sempre trazer foco, trazer luz. Porque essas pessoas estão silenciadas. Né? Uhum. Elas estão encarceradas, estão silenciadas. As suas famílias, muitas das vezes, são iletrados são pessoas que não têm uma, uma dinâmica de conversar nem com o funcionário da, da cadeia, quanto mais com o defensor público, saber onde é a defensoria. Nós fazemos esse papel de encaminhar pessoas, né? nós trabalhamos ali no, na porta do, do Benfica, ali onde é a audiência de custódia, encaminhando as famílias né? para que procurassem os órgãos competentes, para não ficar rodando porque chega na porta manda aí para um lugar, não é aquele lugar, é outro lugar, e a família vem de longe, às vezes vem de outra cidade, e fica ali perdida, entendeu? Uhum. Então, é, é muito importante, é, é de, de suma importância que esse debate não morra na, nas, na, nas redes sociais e na, nos canais de comunicação, para que uhum. nós tenhamos voz, entendeu? Sim. E, e para que essas pessoas sejam vistas de novo. Tá. E eu tava lendo assim, no, no, nos Estados Unidos tem um movimento né, de defensores, promotores, né, que, inclusive, promotores que geralmente estão fazendo acusação, né? Então tem alguns promotores se juntando a defensores públicos para, enfim, para tomar medidas para garantir que algumas pessoas que já teriam o direito de, de, né, de hoje já de estar tá respondendo em é, hoje tá em liberdade porque não tiveram julgamento. Ou pessoas que poderiam estar no domiciliar, né? Eles estão fazendo, em alguns lugares, uma ação coletiva Você sabe se está tendo algo desse tipo no Rio de Janeiro? Se tem um pessoal, né? A turma de direitos humanos, progressista, né? Se está se, se, se mobilizando nesse sentido para entrar com ações no, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para, enfim, a gente sabe que seria melhor uma determinação direta da secretaria, né, uhum, de Estado uhum. para isso, mas se não tem assim. Quais são as ações nesse sentido que estão acontecendo, se estão acontecendo, se não estão? O pessoal da Defensoria Pública, né, é, junto com o pessoal da Ouvidoria né, do Estado, é, eles estão tentando incessantemente, é para o B, né, a, a tentar amenizar, né. Uhum. A situação dessas pessoas É impossível é, Esses dias agora foi renovado o, a, a decisão De que eles é, Os presos que estão em monitoramento né? é, Não, ah. os presos que estão gozando de Visita periódica à família Estão ah. no semiaberto, que já vão e voltam para a rua Foi ah. estendido por mais 30 dias A permanência deles em casa Devido à pandemia só que nós já temos notícia de que a unidade que eles estavam, já tem outros presos. Então, eles nem têm para onde voltar para cumprir a pena, a pena, o restante da pena deles presos. Mas a justiça não dá a prisão domiciliar. Uhum. Eles renovam, vamos botar, a liberdade deles. né? Renovou o tempo de liberdade deles na rua, mas não é, é, soltou. Prisão claro. domiciliar. O cara já está em casa. Ele Sim. não está descumprindo. Ele está cumprindo. Exatamente. Entendeu? Mas é aquela, aquela gana que eles têm de manter o cara encarcerado. Entendeu? Então, quer dizer, não tem nem para onde voltar, mas eles não liberaram. É, em contraponto a isso, nós temos esses movimentos. OAB, é, é, Defensoria Pública, né? e a gente dando não assinando nada, mas apoiando, assim, em rede, trazendo informações, corroborando com denúncias, né, de pessoas que estão sofrendo esses, é, esses abusos, né, lá dentro, vários presos com suspeita de Covid ou de outras doenças, né, porque é, parece que as outras doenças sumiram, agora só tem Covid, né, e na cadeia não é diferente, entendeu? Lá tem pessoas é, doentes, e, e privadas de ter Até o remédio que a família leva Tá difícil de chegar Porque eles é, estão dificultando Muito para os familiares Acessarem as unidades para ver suas famílias né? uhum. Então é, Nós estamos contando com o apoio Dessas, dessas é, entidades Dessas organizações Entendeu? Tá, Muito bom, é isso que eu ia te perguntar é Sobre essa questão do De como vocês estão vendo o panorama assim, Porque tem a subnotificação fora que dirá é. no sistema prisional, né? É verdade. De... É, e como está sendo isso. É, e é muito, muito, assim, de indignar, assim, porque a gente vê... O é, brasileiro tem tanta essa coisa do viralatismo, né? De ficar olhando para fora. Uhum. É, e na hora que a gente poderia usar exemplos de boas práticas lá de fora, a gente não usa, né? Então, você está falando dessa questão de que tem outros presos já no semiaberto que estão no lugar dos presos que estão em domiciliar. Então, a gente vê que assim, a máquina né, é, do sistema de justiça criminal, a máquina do, da polícia continua prendendo pessoas, né quando, na verdade, você vê em outros lugares que a orientação deles, assim, eles direcionaram a polícia para outras ações, né? Uhum. É, em alguns lugares até determinaram que para crimes leves e tal não vai ter prisão, né? Para não uhum. continuar enchendo, né, superlotando o sistema o, as unidades prisionais, né? Então... Nem para servir vira-lata a gente está... Está né, é difícil. Está tá seguindo bem os, é, as questões. E aí eu queria te é, perguntar, a gente já está... É, porque é rapidinho né, essa live aqui. É. A gente pode fazer outras depois. Pode fazer pelo, pela página do Eu Sou Eu. A gente pode ir fazendo e trocando. Show, né? show. É, para Além de da, da gente dar visibilidade, né, é, seguir a página do Eu Sou Eu, né, hum. é compartilhar as questões que vocês estão colocando lá. Se vocês têm algum canal, vocês disseram que vocês estão ajudando com cesta básica, é, os familiares, se tem como a gente, como as pessoas contribuírem com essa ação de vocês. É, porque, enfim, tem muita gente agora que, eu falei na live passada, né? A gente também pode abusar da culpa, né? Que muita gente está sentindo nesse momento. <risos> — é. <risos> para fazer essas pessoas ajudarem, né? Quem está precisando nesse momento. Né? Então a gente vê várias arrecadações aí de alimento, né? É, hum. E aí a gente precisa pensar nos familiares dessas pessoas que estão presas também, né? Que muitas vezes precisam desse apoio que vocês estão tão, tão garantindo agora, mas que a gente pode fortalecer. Né? É, nós não, não temos uma, um local específico para hum. que se receba é, essas contribuições. Mas. Se vocês mandarem nas, nas, no direct né das nossas redes, a gente faz contato e a gente dá um jeito de buscar. entendeu Legal. É só Legal. É, Legal. entrar em contato aqui no, no nosso direct. Nós temos, lá, nós temos o, o Insta, que é a página do Eu Sou Eu, que eu resolvi entrar justamente para dar essa visibilidade para as pessoas entenderem. Né? Porque se eu entro pelo meu perfil, loto meu perfil a nada. Agora, se eu entro pelo perfil do Eu Sou Eu, vocês... Passam a conhecer, né? É, temos o, o Instagram, Facebook e o Twitter também. Pode ah. procurar a gente por esses, por esses três canais, colocar ali no, no direct nosso, a gente vai entrar em contato para poder estar é, tá fazendo chegar para essas pessoas. Boa. Então, gente, tarefa de hoje: seguir os perfis, mandar direct e ver como que pode contribuir com a ação Oi. que eu sou eu fazendo. É, a gente espera, Bárbara, que a gente possa fazer outras conversas Para a gente conhecer mais o trabalho que vocês fazem que vocês já estão desenvolvendo um trabalho há muito tempo, né? Uhum. Então, Nós estamos desde 2017 você... É, vocês fazem ação já dentro das unidades prisionais Com o sócio-educativo Que a gente fala super uhum. pouco do sócio-educativo, né? É. é E eu estava vendo que vocês também têm uma ação de conversar com jovens de lá né? Uhum. É, e mostrar que... E, e a partir das trajetórias de vocês... É, é, mostrarem que, olha, a gente pode vencer essa narrativa da sociedade De que a gente... Sim é, né? Então, acho muito legal, assim Sim. Que a gente contribui e fortaleça o trabalho de vocês Então, a gente pode uhum. pensar em outras Acho que talvez seja até legal uma para falar só do educativo né? É, nós, é, os meninos que têm mais experiência Até aí, quando vão aí para São Paulo, né? O João, uhum. os outros meninos eles têm muito acesso ao sócio-educativo, porque conhecem pessoas que fazem trabalho lá, né? Mas a gente pode combinar, sim, para é, falar eu... sobre isso também. Porque é uma coisa é alguém falar de nós, das nossas dores. E outra coisa, somos nós mesmos falando, né? Então, Exatamente. é Exatamente. outra coisa. Totalmente. Isso é muito, é. Isso é muito importante, né? Eu acho que é muito importante a gente fortalecer o trabalho que vocês fazem porque porque é isso né é, é de um parte de um outro lugar de uma outra perspectiva então uhum. a formulação que vocês vão fazer assim eu eu, eu ia perguntar para vocês sobre o pós pandemia né mas eu tô um pouco porque eu acho que vocês também devem estar tão é, na dinâmica de garantir o que tá de garantir o agora né que eu acho que essa reflexão talvez seja legal para a gente até numa nessa próxima live que a gente pode fazer a gente aprofundar mais né? como que vocês podem enxergar o movimento que a gente precisa fazer para o pós-pandemia, né? Também, uhum. que se não acaba a pandemia, resolveu volta a situação que estava antes, né? É. É. Uhum. Enfim, é... então, mas eu acho que a gente podia combinar, sim. Mas para fim vamos, dá um... vamos. Dá um tempo para você, umas três semanas, a gente volta a conversar. Tá bom, tá bom. <risos> Tá bom. Muito obrigada. Um obrigada a você, pessoal do Reconexão, todo mundo, muito obrigado mesmo. Fique bem, precisando dar um grito na gente. Tá bom, obrigada. Tá. Beijão. Beijo. <risos> Tchau. Tchau. Agora tem que... eu não sei. Ah, a, a Bárbara saiu. Agora a gente vai contar com a... Deixa eu só ativar aqui contar com a participação da Mariana Andrade, que é da Associação Elas Existem. Vou esperar a Mariana solicitar a participação, não sei se ela já solicitou. Deixa eu ver aqui. Ah, ela já solicitou, vou adicionar já. Gente, eu acabei esquecendo de ver aqui as algumas perguntas, mas eu vou dar uma olhada já já. E oi. oi. Tudo bem? — Tudo bom? — Tudo bem. É... Por onde eu começo? <risos> Me apresentou. É tanta coisa, né? Mas vamos começar pois pela é. sua apresentação, para você se apresentar, falar um pouco da Associação Elas Existem, Mulheres Encarceradas, que tem um trabalho bem bacana aí no Rio de Janeiro, não só no Rio, né? Mas um trabalho que está sendo reconhecido nacionalmente. Então queria que você contasse um pouco de você e um pouco da associação também Sim, meu nome é Mariana Andrade, sou enfermeira e especialista em saúde do adolescente pela UERJ é, Sou da Elas Existe desde 2019, início de 2019 Sou coordenadora do GT de combate ao racismo da associação E nesse momento estamos à frente do Elas é, em frente ao corona A gente está enfrentando essa, essa pandemia, né? E criamos um grupo de trabalho, uhum. eu, a Carol Bispo, na verdade a Carol Bispo criou né, e nos colocou nesse grupo, <risos> é, a Maria Priscila, a Charlene, então a elas existem, ela se dividiu no, no, no combate ao coronavírus. Então a gente está com, com ações específicas para familiares e egressos do é, familiares do, do, do, do sócio-educativo e egresso do, do sistema prisional uhum. é, Falando em saúde, no caso, né? Eu estava até comentando esses dias com uma orientadora que a gente só pensa no, na, na saúde extramuros, intramuros a gente não pensa Sim, em março a gente estava, antes do dia 11, que foi o dia que começou, que, que, que foi instaurada a, a pandemia no Brasil né? É. É, a gente estava enfrentando uma epidemia de sarampo né? No, no, nos presídios do, do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro como que vamos enfrentar uma pandemia dessa nesse mesmo local, sabe? Se a gente não conseguiu ainda combater a tuberculose Que é uma das doenças mais, mais recorrentes do, do encarceramento, né? Por conta da, da, da insalubridade do local mesmo A gente não tem, não tem iluminação é, eles não conseguem fazer o, o, o tratamento da, da, dessa doença a tempo Por conta de falta da, da medicação também Porque assim eles não podem sair para poder tomar uma medicação fora Então os familiares precisam ter uma receita E ter um, um monte de questões para poder levar essa medicação E é uma medicação que tem vários efeitos colaterais Sabe, no organismo de uma pessoa saudável. Tem vários efeitos colaterais. Você imagina uma, uma pessoa que está recebendo água só duas vezes ao dia, recebendo duas ou três refeições, que não é uma refeição é, saudável, né assim dizendo. E quando a gente volta para pro, o pro Covid-19, a gente vê as, as, as medidas de proteção e, e de prevenção, como que a gente vai fazer esse tipo de medida dentro do cárcere? Né? Se, a, a, a, a medida, a, se a medida principal é, a, é, o, é, o, é o distanciamento, é a alimentação, é o uso, é a lavagem das mãos, a higienização das mãos com água sabão, uhum. é a higienização do, do local, né, com, com água sanitária esses produtos e essas coisas a gente não consegue encontrar dentro do, do sistema carcerário brasileiro e que está acho que no mundo inteiro uhum. é, e aí pensar é, estratégias eu estava lendo que ser, seria possível a liber, a libertação né a de das pessoas acima de 60 anos e com comorbidade, pessoas Sim. que têm tuberculose, que têm é, é, diabetes, soro né? soro positivos, gestantes, né? Que a gente também não pode esquecer que tem gestante no, no, no, no sistema prisional uhum. e é uma coisa que acho que a sociedade acha que não existe, que mulheres não engravidam que pessoas dentro do cárcere também não ficam doentes, estão lá porque realmente você fez alguma coisa errada, então aquilo ali serve para você como punição. E, uhum. e o sistema carcerário ele não, não, não deveria ser tão punitivo como, como é. Uhum. E, e, como e que... aí a gente olha... a Mariana, desculpa te interromper. Como que vocês é, avaliaram Sim. a... Eu perguntei para a Bárbara, né? vou perguntar para você também, assim... Como que vocês avaliaram a, a resolução do CNJ? É, que, enfim, é, eu vou esperar você dizer o que você acha, mas é, como vocês avaliaram essa resolução? Se ela está tendo algum... A Bárbara já disse que está tendo zero efeito prático, então eu queria que você mais dissesse assim, como vocês têm avaliado a partir do trabalho que vocês já fazem há muito tempo, né? Acompanhando o cárcere. Então, assim, é, como que vocês avaliam o que está escrito ali, né? O que, que ele evidencia para a gente das deficiências que já existem no sistema prisional, né? É, e, de, e o que, que pode, aquela resolução pode apontar do que a gente pode avançar nessa discussão, assim? Não sei se ficou... <risos> então, é, foi como a, a Bárbara tinha, tinha, tinha colocado. No papel está muito bonito, muito bem escrito, mas zero efetivação A gente só conseguiu é, ver as pessoas que estavam no, no, no semiaberto Ter essa, essa oportunidade de ficar em casa As outras pessoas ainda não E tem até gestante nesse momento né, é, presa com toda essa pandemia ocorrendo e eu estava lendo que até o último dia 17, Sim. já tem sete mortos, sabe? Sete mortos no, no, no Cárcere, no, no uhum. Rio de Janeiro. E quatro foram só de pessoas acima de 40 anos, de 50 anos. Então, são pessoas que realmente poderiam já estar em casa com, é, com, é, recebendo, né? A oportunidade de fazer seu tratamento em casa e depois retornar, se possível retornar, mas não E aí agora a gente vê que o, que o atual Sérgio Moro está, se, se, está saindo do carro E como ficará essa situação? Vai piorar? Vai melhorar? A gente, a gente também não vê, sabe, uma, uma luz no horizonte, sabe A gente está meio que... É, está tudo, tá tudo piorando, mais. né? — Tudo piorando, né? — Piorando — E aí se pensa em saúde só mesmo extramuros Ah, precisa é, é, é, ter o, ter o, de, o de, distanciamento, precisa ter uma boa higiene, precisa usar máscara Como vai usar máscara, né? Quem... Uhum. Quem vai fazer essa doação de máscara? Quem, quem vai fazer essa higienização das máscaras? Que é uma máscara por cada pessoa Mas a gente tem que lavar uma vez ao dia a máscara Como que vai fazer essa, essa higienização? Sabe? Uhum, uhum. A associação a gente conseguiu uma doação né, de máscaras a gente, Na verdade a gente conseguiu um valor é, simbólico Para poder fazer essas máscaras E a gente conseguiu doar para as meninas do, do, do Educativo. Tá. E foi essa recomendação é, lavar uma vez ao dia com água e sabão Não precisa colocar água sanitária nem nada Mas precisa ser, ser lavada Mas no, no presídio feminino e masculino A gente ainda não conseguiu fazer é, essa, é, essa entrega né? E levar tá. Aqui tem umas perguntinhas aqui, ó. Tem da Maria é, como a gente reage no pós-pandemia né, Em relação ao prisional Com essa Com essa insalubridade que existe né, No sistema prisional é, Eu estava até conversando com a Bárbara Você viu, né? Estou tô, tô evitando Sim. um pouco falar no pós Porque eu acho que vocês são, vocês são de entidades Que estão atuando, tentando atuar ainda Para conter ou para ter uma resposta das autoridades em relação, né? Das autoridades em relação ao que está acontecendo agora, né? No sistema prisional, né? Acho que tem uma... Mas eu acho que vocês já devem estar tá pensando, né? Também, porque você já tem um trabalho, não é um trabalho que começou de agora, né? Então, você já tem formulação é, de como a gente deveria trabalhar o sistema prisional, principalmente na área da saúde, assim, né? É, bom, eu, a gente até acha que tem, tem que acabar, mas enquanto não acaba, assim, quais as políticas públicas a gente deveria... Apoiar né, é, Para que a gente não tivesse que lidar Com uma situação como essa é, Em que o sistema prisional Mais vira um espaço De, como eles como Os, os especialistas falam, né, um espaço ideal né, De proliferação da doença E não um espaço em que essas pessoas estão tendo é, Porque elas estão sob a responsabilidade Do Estado, né, E não um espaço que essas pessoas estão tendo garantidos é, Direitos básicos, né, Direitos à dignidade, né? Que é um direito básico e na Constituição vem, vem, vem, vem dizendo né, que saúde é, é direito de todos e de dever do Estado Mas o Estado mesmo é o, é o, é o, é o primeiro a dizer não para essas pessoas uhum. E a gente tem que pensar, eu é que eu penso muito como, como que vai ser depois? A gente tem várias doenças antes da pandemia dentro do sistema prisional tá. E como vai ficar essas pessoas após ter... É, é, é... O contato com esse vírus Porque pode vir ter várias do doenças crônicas, sabe? Uhum. Dores crônicas, a gente não sabe Então, assim, a gente ainda não sabe como, como reagir no pós A gente está tentando cuidar nesse sentido, nesse período É levar é, ali, é, alimentos para os familiares, como a Bárbara falou uhum. A associação está fazendo essa captação e, e, e levando alimentos para as famílias E levando informação Que é a parte que a Carol e o jurídico faz né, Sobre é, processos e tal é. Mas é, falar como será o depois A gente ainda não sabe Eu acho que ninguém sabe Como que vai ficar o depois sabe? A gente uh -huh. espera A gente espera que conseguimos Consigamos pelo menos é, não ter tantas mortes dentro do sistema prisional uhum. Mas a gente já sabe que a gente vai ter muitas mortes Tanto dentro, quanto fora E a gente sabe a cor dessas pessoas Sim. São pessoas pretas, são pessoas periféricas né? E, e, e muitas, muitas, muitas pessoas não estão não fazendo o... o, o... Ai, como é, que é o nome daquele exame, gente? O teste de... Sim, muitas pessoas não estão fazendo o teste é, o, o teste é sempre depois Dentro do, do, do sistema Deveria ter teste rápido uhum. Ainda não tem Ainda não tem Não, não tem, não tem para mim, que sou profissional da saúde Estou trabalhando não, não tem, a gente já não conseguiu fazer os exames a gente está deixando assim, pessoas que estão mais sintomáticas fazer os exames e a gente ainda vai trabalhando Quando a gente começar a ter os sintomas, aí sim a gente vai, ter, a gente vai fazer os testes Mas dentro do, do sistema, como, como que eles estão separando quem está sintomático quem não está sintomático, né? Como que eles estão separando isso? A gente não sabe, né? Não sabe Que deveria ter teste rápido para todo mundo, vamos, vamos fazer a triagem agora Chegou o teste, vamos separar e não é isso que está acontecendo é porque e fica tem... alterando o sintoma, né? Sim. Sendo que tava... ele... 80%, 70% das pessoas que têm o, o, o coronavírus não tem sintoma, né? Então... Não tem sintoma. E porque ele, ele é muito é, parecido com a gripe. Se vai te dar um mal-estar, vai te dar uma febrezinha, vai te dar uma, uma, uma febre, vai te dar um cansaço, mal-estar e coriza. Né? Aí, pessoas que têm comorbidades. Aí, não, já aparecem outros sintomas. E o vírus, ele já sofreu mais 30 de mutações. Então, assim, ele está muito diferente. Muito é isso, diferente. Que eu ia, isso que eu queria te perguntar, assim, você como profissional de saúde, né? É, você falou já um pouquinho, né? Vocês não estão tendo acesso a, também a fazer exames, assim. Como que está essa, essa linha de frente, né? Estava é, falando, a gente sempre pensa que herói é, é, é um ser extraterrestre, né? É alguém que está com superpoderes. Eu não Sim. gosto muito também dessa questão de herói, porque também desumaniza, né? Desumaniza as pessoas. Mas como que, que, que, que os profissionais de saúde estão enfrentando isso, estão passando por isso, se estão tendo é, os direitos mínimos de trabalho garantidos, né? Que é o direito a ter EPI, enfim. É, e como vocês estão lidando também com a saúde mental nesse processo todo, né? Porque a pressão deve estar Eu... muito grande, né? Sim. Eu, vou, eu vou falar da, da minha realidade Que é na, na UERJ na, na, na Policlínica A gente, a tá. gente só está só atendendo Profissionais da saúde tá. A gente não está fazendo atendimento de, de usuários, só profissionais da saúde Então de, de, Do estado, do município Da rede privada tá. Lá a gente tem EPI tá. A gente tem EPI para mais ou menos um mês tá. É, tá. É, Temos é, uma rede de, de terapeutas é, é, poste para nos atender via WhatsApp, via Skype. Só que isso é na minha realidade que eu estou na policlínica. As pessoas que estão no hospital, está assim, tá todo mundo bem, bem estressado, bem desanimado. E, e cada dia um paciente que apresenta vários sintomas. E cada dia mais um paciente que interna com sintoma. Um paciente morre e, e aí... A gente não sabe muito bem é, como vai ficar essa situação. Na, na UERD está assim porque lá é referência. Então tá. vai via vaga zero. Sim. Então, assim, todos os setores foram transformados em CTI e ala tá. para e, e, e, e, e a lá pra, pra Covid. No meu setor, que eu, como, como eu estou na policlínica só, eu só trabalho só oito horas por dia, ainda está tranquilo. O tá. meu trabalho ainda está tranquilo. Mas outros setores estão bem defasados As UPAs, então é, Tenho conhecidos que trabalham nas UPAs estão, Muitas pessoas estão colocando atestado Para não ir trabalhar porque não tem EPI Não tem EPI Não tem máscara N95 Não tem luva Então eles estão se precavendo Da forma que, que, que, que Tem sim, Não sim. tem um material, eu não vou trabalhar E é Exatamente. isso Man, não Vai colocar a vida em risco, né? A, vida, hum. a sua vida é a vida de, das pessoas que você, né? Dos seus familiares, dos seus filhos, Sim. né? Enfim E aí para chegar em casa tem todo um... um, um... Uma forma de tirar a roupa do lado de fora mesmo Deixar o sapato, separar um sapato só para poder usar é, Para ir trabalhar, para ir fazer qualquer tipo de coisa um sapato só uhum. Higienização das mãos Eu estava eu fazendo tre é, treinamento para profissionais da área da saúde Principalmente para a área médica uhum. E assim, eu fiquei horrorizada Porque médicos não sabem lavar as mãos né? Não sabem Sim. lavar as mãos porque nunca tocaram no paciente e agora vão ter que né realmente tocar um paciente e Sim. não sabe lavar as mãos não sabe colocar uma luva e uhum. isso é muito triste que é uma área tão elitizada uhum. né e, e aí você vê as reportagens parabéns médicos eu falo gente parabéns porque eles não sabem nem lavar as mãos Sim, quem está de frente a queiras, né? é a é a enfermagem a fisioterapia sabe direto uhum. ali e é isso, estão batendo palma para médico, né? É triste. É difícil, é triste. né? Eu acho que é muito da, da. também da. Que eu acho que é uma coisa que dialoga muito com a percepção que as pessoas têm do sistema prisional, porque é o desconhecimento também, né? As pessoas desconhecem o que tá acontecendo. Então, não sabe como funciona a saúde, né? Não sabe que até a pessoa chegar no médico, né? Ela passa por um auxiliar de enfermagem, passa pela pessoa da passa pelo enfermeiro, da, da, né? Tem toda um, um, uma triagem que são pessoas que de fato preparam essas pessoas Não saber que no sistema prisional né, Acho que as pessoas pensam que no sistema prisional Tem lá garantido uma UPA em todo o sistema prisional Toda a unidade, todo estabelecimento Tem equipe não médica tem. Quando na verdade não tem, né? Essas pessoas não tem, têm, não não tem, tem. nem de pirona, né? Muitas não vezes Não tem é. E aí eles ficam indo e, vo e voltando no sistema Vão para a UPA e volta vão para a UPA e volta. Como... E, e a gente tem uma política, né? Feito em 2014, né? Que, que, que poderia ter em todo o sistema prisional Uma equipe, sabe? De 12 por 36 ou 24 por sei quantas horas Mas tinha que ter uma equipe Eu acho que o que a gente precisa agora Nesse momento pós pandemia E a sociedade civil Que, que querem realmente é, ajudar a gente nesse processo é, é, é pedir isso, sabe? E lá na Alerj, lá lá em Brasília e pedir, olha, temos uma lei e essa lei não está sendo cumprida Se essa lei for, for cumprida, a gente consegue reduzir tantos e tantos e tantos índices de mortalidade Por tuberculose, por, por HIV, dentro do, do, do sistema prisional Sim. E né? eles é que trabalho... falam de economia, né? Não fazer a ligação de que você fazer política de prevenção Vai ter um impacto Sim. direto né? na economia, né? Porque você vai economizar Sim. uma série de procedimentos no sistema de saúde, né? Enfim é... Mas... Mas, mas o que dá o dinheiro mesmo é a é, é, é terciária. A atenção primária não dá dinheiro para eles. Um remédio de tuberculose para eles não é nada, sabe? Hum. Então, para quê? Vamos deixar o cara ficar bastante doente, aí ele vai, vai internado, e aí, tipo, ele vai precisar de um respirador. Respirador: ah, 100 ah. mil reais por dia. Então, vai, como compensa mais? Sim, e, é, exatamente, e, né? Fora, Fora a, a política, né? Que envolve isso tudo, né? Uhum. Tem os leitos lá, mas você não pode ocupar Porque esse leito está destinado ao político tal Quando ele precisar Ainda tem, ainda tem essa questão é — Isso, né? É, Mari, e para a gente indo para nosso, o nosso encerramento aqui Como que a gente pode é, contribuir? Eu perguntei para a Bárbara, perguntar para vocês também Contribuir com vocês Se a gente entra em contato pelas redes sociais é, Para poder, enfim, é, fortalecer esse processo esse que vocês estão fazendo de distribuição das máscaras Das cestas básicas, do trabalho que vocês fazem com os profissionais é, Desculpa, com os familiares, né? Da, é, de egressos, de pessoas que estão presas Sim, sim A gente tem a gente tem um canal das, da, da Elas é... Temos a página no Instagram, no Facebook Também temos o telefone Deixa eu pegar aqui o telefone Legal Então, gente, enquanto a Mari pega o... Olha eu chamando de Mari Enquanto a Mariana pega o telefone É íntimas. o telefone da Elas É o 21 9 981 13 8, Também então, temos a conta bancária tá. Se precisar 9 ah. 98 11, 3, 8, 9, Certo, e prefixo 21 Mário, eu pedi para vocês Então passarem, passa para a gente no direct Essas informações sim. Que a gente pode divulgar pelo perfil do Reconexão também né? Sim, então, sim A gente faz uma, uma divulgação Desse trabalho que vocês estão fazendo E Aí você passa a conta bancária, que a gente pode. É, é, que as pessoas podem fazer contribuição. E aí é só acompanhar as redes do Elas Existem, porque elas fazem sempre divulgação de como elas estão utilizando esses recursos. É super sim. transparente o trabalho da associação. Então, passa para a gente depois esses dados aqui no direct. E aí a gente tá, faz sim. uma divulgação, tá bom? Tá bom. Obrigada, foi um prazer. Imagina, obrigada a vocês, obrigada pelo trabalho que vocês fazem. É, obrigado pela pelo compromisso, pelo, pela seriedade, pela ética no trabalho. Né? É, muita gente, muitas vezes as pessoas confundem o que é ativismo como se fosse uma coisa que não é séria. E vocês fazem um trabalho muito sério, vocês de associação, eu sou eu também. Né? É, vocês estão muito comprometidos, né? é, 100% com essa com essa temática que não é só uma temática. Né? Vocês estão trabalhando com vidas, com pessoas, é, então e pessoas que muitas vezes estão muito invisibilizadas na sociedade, né? E essa invisibilização, ela serve, ela tem um motivo, né? Que é para essas pessoas é, ficarem mesmo marginalizadas e não terem acesso a direitos. Então, muito obrigada pelo trabalho que vocês fazem. Eu sou super fã, né? Sou, eu acho que toda a equipe eu do Reconexão... Eu sou fã. Eu acho que toda a equipe do Reconexão é muito fã do trabalho que vocês, delas, existem, do Eu Sou Eu fazem. É, então, assim, a gente está super junto, é, podem contar com a gente, vamos continuar conversando Se a gente vê que está rolando algum tema Vocês acham que é interessante fazer uma nova live Fazer uma divulgação de alguma coisa Contem conosco é, E para a gente pensar coisas também Às vezes não só divulgação Mas enfim assim, tá com uma ideia para a gente pensar Para a gente fazer junto Vamos fazer para a gente passar por isso Vai passar E é importante que a gente passe por isso Garantindo o máximo de vidas com a gente Nesse processo todo Axé. Obrigada, Você axé E eu tô vendo que... Salve, Jorge. <risos> Salve, Jorge Salve, é, Jorge Obrigada, foi beijão. um prazer Espero poder Te encontrar em breve, te abraçar de novo Ai, tô com saudade <risos> do Rio Sim, sim, saudade, saudade Tá bom? Beijo, foi um prazer Um beijão Tchau, Tchau. obrigada quem acompanhou a live, viu gente? Semana que vem tem mais reconexão Em lives aqui Acompanhe. <risos> Tchau. Tchau. Vou encerrar aqui. <risos>